Alguém já te disse a seguinte frase, eu não quero ser feliz. Como você reagiu a esta afirmação? Isso é incomum, não é mesmo? Nós todos queremos ser felizes e lutamos para isso. Fato é que quando nós pensamos na nossa própria felicidade, queremos que tudo que está ao nosso redor gire em torno disso contribua para que sejamos felizes. Mas a felicidade, ela vem de uma outra forma. Quando nós fazemos outras pessoas felizes, aí sim recebemos a felicidade como reflexo. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 12, diz assim, Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Se você quer viver dias felizes, Faça as pessoas que estão ao seu redor mais felizes hoje. Decida ser feliz fazendo as pessoas felizes. Que Deus te abençoe.